Olá, estamos aqui no Fórum E-Commerce Brasil. Acabei de assistir uma palestra com a Maia Matiaso sobre amiga. moda. E aí eu vou fazer algumas perguntinhas para ela, e sobre algumas observações do que eu anotei nessa palestra. A primeira coisa que eu achei legal foi da moda operante. Eu não conhecia. E o que eu achei legal? Que eles vendem os produtos 24 e até vem, é um desfile, Tem um desfile de moda, e eles vendem esse produto só por 24 horas. Assim que acaba o desfile, por 24 horas eles vendem e vão entregar só daqui seis meses o produto. A venda é feita por 24 horas e entregam daqui seis meses. Você conhecia eles? Não, então, não conhecia eles, mas eu achei super interessante o seguinte. Essa, essa questão do Sinal by Now, eles estão levando para o e-commerce. E aí é o seguinte: o Sinal by Now, buy now é, não tem a ver com o use now. Então eles vendem, eles desfilam o produto, vendem em 24 horas, mas podem demorar até seis meses para entregar, eles estão seguindo o caminho natural né, da cadeia da moda. E os clientes não reclamam, eles não têm problema, geram uma expectativa positiva. E o que eles estavam falando aqui era sobre é, o quanto essa, essa expectativa ajudava a gerar uma experiência melhor para os clientes, o que é totalmente contraditório com o que a gente está acostumado a ouvir e, e trabalhar no e-commerce, no fim de que é, produtos que demoram muito para serem entregues. É, acabam gerando uma experiência ruim ou, por exemplo, né, tem que ficar atrelado a um preço muito baixo como o clube de compra privada, enfim, é, e aí é isso vem bem contra tudo eles aproveitam o impulso da pessoa né vi quero comprar e tal mas eles demoram seis meses de, para entregar, achei bem bem particular isso, e tem dois movimentos né um movimento que ele segue é, de now by now e um outro de uma moda um pouco mais tradicional um de luxo que diz que não vai se, se deixar influenciar por esse movimento de consumo enfim, só o tempo dirá mesmo se, se é possível continuar né, nesses modos mais tradicionais de consumo de moda é, o, o que eu achei bem legal, que eu sou ligado mais à parte de vendas né do que moda ou do que é, de que a moda eu achei bem interessante porque o objetivo deles é pegar as pessoas na hora da emoção, né? E a emoção ela tá lá na hora do desfile, não daqui seis meses quando o produto entrar na Exato. prateleira. Então isso eu achei bem legal e, e até por experiência assim no, no, no e-commerce é, de uns quatro anos atrás é, quando MMA tava em alta, é, Anderson Silva regaçando é, ao sábado, era o dia que mais vendia camisetas do Tema e, e sábado sempre foi um dia bem ruim em muitas lojas né? e essa loja ela tinha grande destaque no sábado por causa do MMA então é também por causa da emoção a emoção acabou para alguns no, no, no MMA e já é uma loja comum aos sábados vendendo menos do que normal outra coisa que eu achei bem legal, outro case bem legal é, é bem é uma, é uma loja internacional, mas bem brasileirado, né? Que, é a é? Farfetch? Farfetch. né? Que, que a Farfetch como Farfetch, né? O que a Farfetch está fazendo aqui no Brasil? Ela vende parcelado em seis vezes no cartão de crédito e você retira o produto lá nos Estados Unidos, por exemplo, e porque lá não tem, né, cartão de crédito não, em seis vezes. Não tem gente simplesmente eles resolveram todos os nossos problemas, vocês entenderam? É assim. Fiscalmente falando, como eles estão fazendo essa transação, eu não sei, já é um, um tema para um outro vídeo, né? Agora, realmente, você efetuar uma compra aqui no site do Brasil, parcelar, que é uma política praticamente exclusiva brasileira, e aí você, você consegue comprar um produto sem as tributações que ele recebe aqui. Eu não sei, eles são incríveis Só isso que eu posso dizer E aí você retira é, esse produto na, Em alguma loja fora do Brasil né? Na Europa, nos Estados Unidos Enfim é, Você consegue comprar basicamente o produto Pelo mesmo preço que ele é vendido lá Só que parcelado Então, gente, nossos problemas acabaram Só isso Aí outro item, né Que era na verdade que você queria muito assistir a palestra É da Amaro, né Da Amaro eu fiz duas anotações aqui bem legal. Uma, você também teve anotações aí, ah, né? é uma é sobre a troca, né? que muito lojista reclama da troca, inclusive era um dos itens lá em debate, e aí é, qual que é o nome dele? O... Ludovico. o Ludovico falou que na Amaro, quem troca um produto é, compra 60%, é, 60 das pessoas que trocam o produto acabam fazendo uma recompra. E esse número é maior do que quem não troca produto. Então, isso é muito legal, ainda mais se você quiser fazer um comparativo com o varejo offline, é, onde normalmente a equipe de vendas ela não vê como uma oportunidade uma pessoa que vem efetuar uma troca de produto. Né? Ela, a gente estuda isso, enfim, são vários casos onde eles... É, falam, nossa, que saco, o cara veio trocar, ai, que, que, como é que chama, caroço, chama de caroço, oh. a pessoa, enfim, e olha que informação ultra-relevante pra gente, né, no e-commerce, quer dizer, eu tenho, eu tenho mais dados, e olha que grande oportunidade, eventualmente é uma pessoa que não compraria na minha loja, não conhece, enfim, ganhou esse presente e quando vem efetuar a troca, ela tem uma alta taxa de recompra e ainda um ticket elevado, se comparado ao do, do produto do presente recebido. Então, é uma super oportunidade, né? foi extremamente relevante isso e aí vale a gente ressaltar e pensar em algumas ações de presente, algumas coisas exclusivas para presentear e talvez embalagens é, ou ações focadas em determinadas datas ou simplesmente uma comunicação visando esse, esse tipo de retorno, né? levando o ticket tipo e aumentando a recompra. É, é uma coisa que eu sempre falo na, na, nas lojas que a gente trabalha é que é, sempre quando dá um problema no pedido e a loja virtual resolve esse cliente ele fica muito mais confiante para a próxima compra Porque ele já sabe Ah, se der problema, eu sei que ali eles vão resolver né Geralmente, as muitas lojas não resolvem Então, tudo bem, ele não vai comprar de novo já Foi lá, negativou Agora, se você troca, atende ele bem Facilita para ele, ele está nervoso né Então, inclusive, no, no, eu sempre indico nos clientes é, Nas lojas que a gente trabalha Colocar no e-mail para o cliente, no atendimento, quando ele pede uma troca é Fique tranquilo, é a primeira frase Fique tranquilo, nós vamos resolver seu problema Não é olá, não é boa tarde, não é bom dia A primeira frase que a gente coloca nos e-mails é Fique tranquilo e aí continua o e-mail, continua as informações sobre a troca E o último item aqui que eu anotei, da Amaro Na verdade acho que é um problema que muitas, muitos lojistas têm e você já acho que também sentiu na pele que é a questão de loja física e loja virtual da mesma marca, no né? Sim. E a Mário ela é do comércio eletrônico, né? Nasceu no Sim, comércio eletrônico no e aí foi para loja física. Ela né? abriu, ela abriu dois modelos de loja física, um quiosque, onde ela vende é, e você consegue retirar na hora acessórios. E o que eles chamam de Guide Shop, que são lojas que você experimenta o produto, toca, interage ele com eles, mas a compra acontece pela internet. E aí o que, que acontece? Qual, qual a forma que eles encontraram uma forma extremamente simples é, de ser aplicada? É o seguinte, cada vendedora tem um código, ela incentiva você depois a comprar o site utilizar o código dela, aí eles oferecem frete grátis para isso, para dar uma incentivada também a você usar esse código, e aí ela é remunerada pelas vendas que acontecem online, que foram vendas que, que ela, enfim, ela trabalhou ali no off e elas acontecem no on, eventualmente. É, e... Eu achei fantástico isso, já te um pouquinho, não. porque é não tem nada de muita tecnologia envolvida, né, foi uma solução... É muito simples, ela entrega um cartão de visita que tem lá o um código dela e fala, se você usar esse código, você vai ter frete grátis. Como a pessoa aplicou esse código para ter o frete grátis, também ficou marcado que foi aquela vendedora que trouxe aquela venda no virtual. Então a vendedora também, vai, a vendedora vai receber a comissão por essa venda e, e aplicando isso né, para quem. Tem loja, bastante loja. Isso também diria quem tem franquias, né? E tudo Sim. mais. Também mostraria qual franquia vendeu. Sim. Qual foi a loja que vendeu, e não só qual vendedora. A informação, Exatamente. ela tá junto ali. Olha, você tem, né? Não... É simples. Deixa eu colocar aqui. Amaram, tá. Aqui, ó, escrito a caneta mesmo. A vendedora escreve aqui o código. Anota rapidinho essa vendedora que você é, tem frete grátis. Ela é uma fofa, <risos> a Brenda. E aí vocês têm um frete grátis e ela é remunerada. É incrível. É, é simples de resolver, né? Eu sei que tem algumas outras empresas que são basicamente franquias e elas tiveram que desenvolver é, alguns sistemas de, de localização, enfim, o que agrupava vendas efetuadas num determinado CEP e aí tinham que criar uma métrica, né, da... Quando remunerar o franqueado, de acordo com a localização daquela entrega, enfim, coisas um pouco mais complexas que requerem investimento em tecnologia e tal. Isso é uma coisa simples que, eventualmente, qualquer pessoa poderia aplicar a Eu, eu de uma achei maneira. fantástico, é. sem, sem burocracia nenhuma, é. sem ter que investir nada em tecnologia. Bom, vamos continuar assistindo aí algumas palestras. Mais... Não! Deixa não, ai ela quer falar. falar Gente, eu quero... Já que vocês me chamaram para falar Eu vou falar eu um negócio fala, super vamos falar. Que o... o... moço do Privalha falou gente, Rieseski, vergonha, eu não lembro o nome dele agora Tá? O Mas, moço do Privalha O moço do Privalha, de, de compras é, Ele estava falando um pouco Sobre o trabalho com os influenciadores digitais né? No caso, como a gente estava falando de moda Basicamente a gente acaba caindo em blogueiras né? Blogueiras de moda e tá? tal E aí ele... Ele e o da WGSN também estavam falando desse movimento agora de a gente trabalhar micro-influenciadores. Então, eu achei bem interessante, né? porque assim, como agora a questão do influenciador digital se profissionalizou e eles têm media kit, os valores estão muito altos né? para pequenos varejos, eu achei a questão de trabalhar micro influenciadores por região, que eles são mais baratos e às vezes convertem mais, né? é muito interessante. E também o que eles falaram sobre os millennials, eu, eu não tenho ainda uma opinião formada sobre isso, mas eu achei interessante, que é o seguinte, todo mundo está falando, ah, os millennials são incríveis, eles são isso e aquilo, nasceram com uma cabeça diferente, um chip diferente. E, na verdade, eles estavam falando o seguinte, tá, o que, que os millennials são? Eles são os punks, um exemplo, tá? Os punks só que com internet, então eles conseguem se manifestar né? através dessa ferramenta que chega no mundo todo de forma muito rápida, o que os punks faziam através da música ou da vestimenta, ou outros movimentos, né movimento hippie, enfim, aqui deu exemplo dos punks, mas eu achei bem interessante. Querendo dizer assim, gente, menos, né? Menos. O que acontece é que agora tem ferramenta para você dissipar mais rapidamente a informação. Não necessariamente é uma questão de pessoas que vêm com uma mentalidade muito acima das, das demais. É, na verdade, isso aqui eu tinha até anotado, eu pulei, porque eu levei um, um, um tapa com uva de pilica.